poeira dos porões, ó, abre alas, dos seus heróis de barracões, dos Brasis, que se faz um país de vestir jabelões. São verde e multidões, mangueira, tira poeira dos porões, ó, abre alas, dos seus heróis de barracões, dos Brasis, que se faz um país de vestir jabelões. Meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Meu nego, a bandeira chegou Com que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento que retido pisado Atrás do herói Evolturado Mulheres, cabolhos, mulatos Eu quero o país Que no retrato Brasil, teu nome é Tantara que a tua cara é de cara E meio do céu Nem nas mãos de Isabel A liberdade é um dragão do mar Dos caboclos de julho Quem é, foi de aço nos anos de chuva. Brasil chegou a vez, Brasil chegou a vez, de ouvir as marinhas, marinhas, Marieles valês, bandeira, bandeira, de poeira dos corões, óbvias, dos seus gerais de, de barracos, dos asfixiados de Paris, deste de janeiro. São verde de rosas multidões de maneira, tinha a poeira dos formas abriadas, dos meus heróis de bafo, dos brasileiros que se faz um país que precisa ver. Brasil, meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra, Brasil, Brasil. eu nego a mangueira chegou. Conversos que o livro apagou, desde 1500. Tem mais invasão do que descobrimento. Tem de retido, pisado, atrás o herói é Mulheres, tamanhos burratos Eu quero um país que não tá no retrato Brasil, teu nome é Danara E a tua cara é de Cari Não veio do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é o dragão do mar Tcharaca, salve, salve, os caboclos de estudo aço, nos anos de churro. O Brasil chegou a Brasil vez. Brasil chegou, chegou a vez. De, de ouvir, ouvir as Marias, Maris, Marielle, sua vez. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos florões Abre armas, os seus leões de barcos. Os Brasis se faz um país de vestir a meu São verde-rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos florões Faz um país que deseja perdão